Alô, seguidores do R-Mix no Ar, vamos falar do trânsito do Rio Negrense, que, claro, interessa muito as nossas comunidades, as nossas comunidades, na realidade. Pimafra também está nesse contexto. Nós estamos aqui em frente ao Colégio Sese, no bairro Estação Nova, na rua Maximiano Pfeffer, e estamos com o responsável por essa obra, uma das que vai acontecer, que é o engenheiro Edson Ginter que conversa conosco ele como responsável também pelo departamento secretaria de obras aqui do município atualiza essas informações para nós engenheiro trabalho vai começar não que não falta né mas esse essa é um desafio ajeitar esse trânsito rio negrense sem dúvida alguma, Márcia Primeiramente, minha saudação a todos os seguidores aí do Rio Mafra Mix, em nome da Prefeitura Municipal de Rio Negro, na pessoa do professor James Carson Valério, nosso prefeito municipal, e através da Secretaria de Obras do município, nós temos aí boas notícias para divulgar aí a, a todos os nossos munícipes. É, em relação ao trânsito, as principais ações que agora, efetivamente, vão ser iniciadas, porque até então estava tudo na fase de planejamento, na fase de projeto, mas hoje nós temos já, no dia 9 de março, a primeira ação efetiva, que é o início das, da, do processo licitatório aí, da, das obras aqui do, da implantação da rotatória do Colégio SESI, que é nesse local que nós estamos aqui. Então, um local muito apropriado, necessário que se faça uma intervenção é muito apropriada, porque temos um movimento muito intenso de tanto de veículos, quanto de pedestres, nessa né? principalmente com a saída, horários de entrada e saída do Colégio SESI. Então, essa rotatória aqui, o projeto é, executivo está pronto, a licitação vai ser no dia 9 de março, o investimento é lógico, a licitação vai ser aberto, o valor inicial de R$ 950 mil, reais para implantação dessa rotatória, que vai fazer a adequação do trânsito nesse momento aqui. Então, nós vamos fazer, além da implantação da rotatória, que já fizemos uma simulação, está tudo de acordo aí. Vamos fazer as três alças de chegada, aqui vai a, até na ponte ali da, da Maximiano Fevre, até a, a, in, a, aquela lombada que tem na sequência aí do Colégio SESI e até a primeira rua que vai ser pavimentada com lajota ali com paver, é, que é a próxima na, na sequência aí da Maximiano Fevre. Então, essa obra está programada, dia 9 de março a licitação e tomara que a empresa que vença e cumpra com todos os, os prazos e cronogramas que vão ser estabelecidos. Uma das carências, claro, realmente é essa, essa rotatória e aí temos uma sequência de outras obras que vai terminar, então, com o Calçadão, o trânsito lá, Calçadão Albani-Busma, na, na Vicente Machado, Claro que também desperta essa curiosidade e uma carência. O que nós podemos, então, nesse momento, atualizar os nossos seguidores? Então, juntamente com essa licitação desse, dessa rotatória aqui, nós estamos abrindo mais três licitações de outras ruas pavimentadas. Duas delas aí na, na, no Passa 3, né, que são, eu vou fazer uma leitura aqui, ficar mais apropriada, é a pavimentação da rua Vereador Paulo Nils e Roberto Schaubauer, tá? Uma extensão aí de 3, 35 metros uma e 158 metros a Outra. Também na, na, aí no, no Passa 3, a rua Ville Boucher e Antônio Lourenço, numa extensão de 133 metros uma e cento, 142 metros e 50 outra esses investimentos totalizam as duas essas duas esses dois trechos dessa né mais 800 mil reais de pavimentação asfáltica que também tá a, a, a licitação vai ser aberta no dia 9 de março na sequência além dessas aí nós temos está é, saindo da câmara agora uma uma uma autorização para abertura da, da emenda de recursos é, a pavimentação com blocos de lajota sextavada, que é um investimento de um milhão de reais que na, na, na fazendinha que vem da ponte da fazendinha para cá numa extensão de 1.260 metros também é, aguardando o projeto de lei orçamentário que sai da câmara nessa semana na sequência também dando dando é, projetos já em andamento projeto em fase de conclusão é, a ampliação de pavimentação asfáltica na Inácio Schaubauer, 620 metros, e mais os 620, 640 metros de pavimentação asfáltica tão esperados na, na Roseira. Então, mais um milhão de reais de investimento. Então, Márcio, de recursos, é, financiamentos feitos através da Caixa Econômica, recursos do Finisa, 3 milhões e 300 já com licitação programada, todas eles para o mês de março. É, recurso de convênio estadual, 4 milhões de reais e mais 1 milhão de convênios federal, totalizando 8,3 milhões de reais de investimento em pavimentação asfáltica para adequação. E lógico, na sequência de tudo isso, para fechar com chave de ouro, vamos dizer assim, esse início. Lembro que nós há três meses atrás nós falamos da, da programação da nossa, da nossa, do nosso cronograma de atividades de pavimentação, a abertura do calçadão, que iniciamos agora o projeto. É o projeto executivo, agora no início do mês de março, para gente dar efetivar aquela obra lá. É aquela obra lá, então, com recurso previsto de R$ 2,2 milhões. E 200 reais. O que, que vai contemplar aquilo e qual que é o prazo? Então, o mês de março, nós vamos elaborar o projeto executivo. E para, talvez, esclarecer um pouquinho mais, o que, que é o projeto executivo de pavimentação, ou desse tipo de investimento? Vamos fazer uma, uma um comparativo uma obra, toda a obra quando ela é executada, obra civil Ela tem o um projeto arquitetônico, o um projeto estrutural, o um projeto elétrico, o um projeto hidrossanitário E todos os projetos complementares, prevenção de incêndio, no caso de eh, estabelecimentos comerciais e industriais Então assim, o projeto executivo, da mesma forma como é um projeto residencial e industrial Ele tem todas as etapas de projeto Ele começa pelo projeto geométrico, a, o projeto de implantação com planta baixa, cortes de trans e longitudinal, todo o serviço de drenagem, que é uma preocupação muito grande, porque você fazer uma implantação, vamos pensar no calçadão, vou fazer a remoção de todo o revestimento existente, abertura de nova calha de escoamento de, de, de, de, de rodoviário, vamos dizer assim, todas as adequações das calçadas, mas a drenagem é uma coisa muito importante e que preocupa muito, por porque nós estamos trabalhando no centro histórico, vamos dizer, de Rio Negro, que é uma implantação de obras e de vias e de tubulação, de drenagem que foi feita há 150 anos atrás. Então, tudo isso está sendo redimensionado, esse projeto executivo, realmente ele vai contemplar todas essas ações aí, tá? É, todos esses projetos, detalhamento de canteiros, tudo tem que estar tá previsto, porque senão depois tem que abrir de volta para refazer. Então, tudo feito com calma, o mês de março é o mês que nós vamos utilizar para fazer a adequação do projeto executivo do calçadão e se de tudo certo, correr tudo bem. No mês de abril nós estamos abrindo a licitação e dando início aí às obras de, da abertura do calçadão e, lógico, do recapeamento do entorno, que é tudo consequência desse, desse serviço e desse planejamento que foi feito há quatro meses atrás. Aproveitando também engenheiro Edson, nós estamos falando de uma rotatória aqui em frente ao colégio SESI e a Plírio Tourinho, que temos ali, é, um, pessoas entendem como rotatória, a prefeitura mesmo entende como um cruzamento, Dá para se falar nesse momento alguma coisa? Dá. Tá. Então, assim, ó, é, até parece coincidência, mas hoje eu recebi uma mensagem da engenheira do Detran do Paraná, que é quem está nos auxiliando a fazer é, a adequação de todas as rotatórias da, da, da torim Porque nós temos quatro rotatórias ali que estão em desacordo, tanto em dimensionamento quanto em relação ao uso da própria rotatória é, de acordo com a legislação do Conselho de Trânsito do CONTRAN. Então, eles estão fazendo esse estudo. Havia uma, uma, um convênio com o governo do Estado do Paraná para liberação de recursos, mas como eles tiveram que abrir essa é, licitação e no processo de licitação novo não estava sendo considerado o BDI, que são bonificações e despesas indiretas, que as empresas que quando entram no processo licitatório ela tem que considerar na sua planilha de ação, na sua planilha orçamentária e isso não estava considerado. Então eles estão refazendo esses convênios individualmente com cada município até para adequar aquele valor previamente estabelecido que seria uma contrapartida mínima de 5% se não me engano do município, mas que o governo do estado vai disponibilizar. E a nossa solicitação é, para essa engenheira, para esse departamento do Detran do Paraná, foi justamente Fazermos a adequação dessa rotatória. Ficou travado em função desse, desse convênio, mas agora, hoje, nós recebemos a, a, a notícia aí que vai, vai ser dado sequência e, oportunamente, nós teremos com esse convênio reafirma, reafirmado, reformulado aí com, com o Detran do Paraná para essas obras. Do, da Plínio Taurinho. Juntamente, vamos deixar até registrado também, com toda a adequação da iluminação LED que já foi licitada. É, infelizmente, as empresas que participam, as empresas que perdeu, ela entrou com recurso, está na fase de, de adequação, de resposta, de coisas, mas já está licitada toda a reformulação de todas as luminárias da Plínio Torinho até a Praça Rodrigo Aja, até a ponte Rodrigo Ajassi, inclusive com a iluminação da ponte, toda substituída por luminárias LED. Até prefeito de informação né, e esclarecimento, a Plínio Tourinho, aí ela já começa com a Saturnino Linto, subindo, temos a Vicente Machado, que vai terminar na Ponte Rodrigo Ajás. Okay. E temos também, claro, que para se entender o que foi falado em termos de rotatória ou cruzamento, também envolvendo a Saturnino Lindo e a própria Início da Vicente Machado. Isso, todas elas, até, até desde, do, desde do, do portal de entrada do município, né, o portal principal, que é o Trevo da Souza Cruz, vamos dizer assim, até a Ponte Rodrigajás, toda ela reformulada, as rotatórias e a iluminação em LED em todos os, o posteamento dessa avenida. Já está licitado, inclusive. O entendimento, então, da Prefeitura, que são rotatórias e não cruzamentos. Sim, é, é que isso é legislação federal, né, o CONTRAN, o Conselho de Trânsito, ele é um ele é um conselho que ele estabelece todas as normativas de regras de utilização de rotatórias de coisas. É que é, até então considerou-se aquilo não como uma, uma rotatória mas nós queremos a partir desse, dessa obra aqui do Colégio SESI, a partir da implantação dessa rotatória aqui todas as regras previamente estabelecidas pelo CONTRAN vão, é, vamos dizer assim, vai ser o ponto de partida para que nós realmente coloquemos em prática aquilo que está estabelecido na legislação federal que é a, a prioridade de trânsito é para quem está na rotatória não para quem acessa a rotatória independente de ter alguém fazendo a rotatória ou não okay? Então essa é a principal característica de uma rotatória que a preferência é para quem está circulando na rotatória e daí a adequação de sinalização vertical e horizontal e, tal, e, lógico, um trabalho de conscientização, porque... Uma coisa que você tem funcionando dessa forma há 50 anos, quando você muda o hábito das pessoas, você tem que orientar bem e fazer um trabalho junto com vocês de divulgação, aí que nós contamos com essa parceria aí do, que sempre tivemos aí do Rio Mafra Mix. Okay. Muito obrigado, engenheiro. O você cedeu esse espaço para nós. Consequentemente, quem sai ganhando com isso é os nossos seguidores que têm essas informações atualizadas. Ok, eu é que agradeço a oportunidade e estamos à disposição para qualquer informação complementar. Muito obrigado e um abraço. Agradecendo então a atenção do engenheiro Edson Guinte, ele que é o responsável pelas obras aqui no município, secretário de obras, portanto, entre outras funções, atualizando principalmente essas obras que começam a acontecer com essa licitação a partir do dia 9 agora de março, um Rio Negro diferenciado para 2022.